Com certeza, graças ao Consulado uh, Brasileiro em Lagos, eu consegui meu voo de repatriação. Estamos aqui para agradecer ao Consulado Brasileiro por todo o apoio, por toda a ajuda que nos deram diante dessa pandemia, diante dessa quarentena. Passamos quatro meses aqui é, por causa da, da pandemia que houve, mas graças ao Ludo Mar, graças a Deus, nós estamos voltando para o Brasil com a ajuda do governo, esse voo de repatriação. Eu queria agradecer a todos, e achei o todo obrigado mesmo, vocês foram muito gentis conosco também. É toda toda vez que a gente ligou para vocês, né, para saber, vocês responderam. Com muita gentileza, isso isso para a gente que está fora do do país isso conta muito. A gente quer agradecer aí ao governo do Brasil, que está nos enviando para casa. Foram quatro meses de espera e o Brasil se propôs a nos ajudar a retornar para a nossa casa. Então a gente quer agradecer a todos vocês aí. Obrigado. Quero agradecer, primeiramente, o Itamaraty, o governo brasileiro, a embaixada aqui de Gana, fez um trabalho sensacional levando para o Brasil. Três meses na espera, nós podemos voltar para casa. Muito obrigada! E a gente espera que vocês levem esse abraço para o Brasil, tá bom? Que nem aquela música Brasil, aquele abraço. Tá? Uh!